Viva amigas. Aqui está o meu ensaio. Está a ficar muito interessante. mas parece já uma criação. Né? Porque isto. A minha mãe diz que aqui leva uma fotografia. E fica top das galáxias. E de facto tem razão. De qualquer maneira. Estou contente que consegui fazer aqui. O canto já me parece um canto. Quando levou a segunda carreira de pontos baixos. Corrigiu. Aqui o meio também consegui. Por mais cor, cor-de-rosa, que ficou com maior equilíbrio em relação à cor mais clara, que é o branco. O verso também está bom. Tem poucos remates, não é? Consegui passar, reparem, consegui passar o cor-de-rosa daqui. Passei o passei e comecei a trabalhar aqui. <risos> Top. Por acaso até estou muito feliz. Isto aqui é bastante vulgar mas é giro. Está giro.